Que eu pense, que eu sinta, que eu falei Existe alguma coisa por dizer mais que o mundo de voltas em torno do sol Vem a lua enlouquecer Noite passada, você veio me ver Noite passada, eu sonhei com você a lua de cosmos no céu estampada Permita que eu possa quem sabe de novo, nessa madrugada, ela resolve aparecer A noite passada, você veio me ver A noite passada, eu sonhei com você A lua de cosmos do céu estampada, permita que eu possa adormecer Quem sabe de novo, nessa madrugada oye